Ó, oh, o cara pegou o Silas pra responder meu pique, mano. Aparenta ser bom, velho. Pô, amigão, você vai da morrer da nível da 1, da mano. É não tem muito que, que eu possa fazer, da fazer da não, da mano. Pai, o rapaz aqui tá dando. Que isso? Caralho, o Silas super aqui full counter, mano. O cara só vai andar pra cima, igual um gostoso. Serafina, ia descer, o próprio. Caralho, viado Ele fuma eu, velho Que porra é essa, velho? Ele dá muito dano, mano Olha isso, foi só ele Puta, véio. Eu ia ser solado se eu não flash ainda Caralho, que pica Sila super, mano Contra a B-Star vou, vou fazer Qualquer dia eu faço, velho Morri nesse combo, mano Opa, só choque me salva Obrigado, obrigado Tem um ward ali, certeza Que isso, paizão Faz isso com nós, não, mano Pelo amor de Deus, meu usado Tá sem flash esse aqui, tá morto também. Ai, se porra. Tá, mano, compensamos um pouquinho da cagada do early game. Olha o Kami, tá motelando. O Kami na apresenta. Beleza, mano, tá ok, tá ok. Ah, mano, é sério, velho? Ah, mano, que pai é esse aqui, galera? Ah, mano, para de graça, paizão. Para de brincadeira, mano. Sai daqui os seis, mano. Sai daqui, seus. Ai, é foda, hein, mano. Na hora que nós ia lançar uma bombinha. Oi, nós ainda combou certinho a Kai, mano. Eu acertei tudo. A Serafina acertou tudo. Só que eu acho que não teve dano, velho. Não sei se a Serafina errou algo. Acho que não, né? Caralho, eles não estão arregando, não, hein, mano. Acho que o Ringer tá por perto, velho. Ou eles só sabe que eles é forte mesmo. Se matar, eu tô feliz Se matar, eu tô contente Boa Pô, esse Silas é bom, hein, mano Não sei se vocês conseguem perceber Mas a malevolência que ele joga O jeito que ele clica Dá pra ver que ele é um cara que sabe jogar LOL, mano Ó lá o Insec que em especial, hein, mano Ó lá Inseczinho especial Eu vou peitar o C, filhão Chega aí Vou peitar o C, paizão Brota Aê, brincadeira, brincadeira Não, não, não, não. brincando Tava brincando Ah, mano, ele vai dar o W, velho. Onde será que ele vai dar o W? Mano, eu vou dar B aqui. Duvido que ele vai dar o W aqui. Cada aqui. Será, Lessinho? Ou o Lecinho mata todo mundo, ou ele só passa vergonha, mano. Matei o meu. Cada um matar o seu. Bora, Seraphine. Luta comigo, Taddeus. Mano, dei o máximo de dano, mano. Mais que esse meu boneco não dá. Ainda empurrei o cara, mano. <risos> Caralho. Morri. Nossa, o dano ele deu, hein, mano. Nossa, mano. Os caras tá dando esse dano no Alistar como se não fosse nada, tá ligado, velho? Caralho. Tô aqui ainda, amigão. Não fui embora, não. AI! Caralho, de onde que esse cara saiu, fio? Nice, galera. Olha o come dele. O Kami matou lá em cima também. Matamos aqui embaixo. Ace! Caramba, do nada nós deu Ace, mano. Na hora que o Kami grupar com nós vai ser lindo, mano. Porque ele tá muito forte agora, velho. Ele tá forte em XP. E em ouro ali também, né, mano? Olha, olha, olha, olha, olha, olha. Ó <risos> olha o soldado Azer, mano, fazendo aquela história. Desci focando o dragão, pegou, é nosso. Ó, dragão do come e bebe, hein, mano. Se morrer só um, saiu barato. Nossa, paizão. Será que ele vai apertar esse R aí, mano? Se o Kami apertar R, eu acompanho, mano. Vai pra cá, deixa quieto, pega só o Wave. Kami pega só o Wave, pai Meu Deus, para ele, mano. Rapaz, não para, não. Ajuda aí, família! Meu Deus! Vai curando, vai curando... Ah, mano... Nossa, óbvio que ficou o cara... Morreu, tá bom, tá bom, tá bom... Sim, às vezes nós erramos alguns combos e acontece... Ó, esse aqui eu vou só empurrar na parede primeiro, pra não ter... Ixi, eu não pego. Levanta pra nós, paizão, que eu levanto junto aí, ó... Não tem como errar, ó... Mas se der pra levar aquele bot ali, tá lindo. Caralho, velho, os caras morrendo do meu lado, eu demorei pra perceber... Uhum. Dá pra ir, hein, mano. Dá pra buscar aqui ainda. Eu tanco qualquer coisa, dá zoe. Vou tentar entrar na frente aqui, mas não deu em nada, mano. Levantei. Será que nós busca devagarzinho ainda? Sim, um alto ataque pra dar slow? Vai. Isso, garoto. Agora você pega. Vai que é seu. Levantei. Nice, galerinha. Baron do Comeback. Será que não é Baron do Comeback com o TP do Azir, mano? Eu não quero ir nisso, não, mano. Mano, eu só fiz isso porque tem a passiva do Kami, tá ligado? Ai, mas ele tomou stun ali. Bora, Kami, bora! dá paisão, paizão. É isso, é sempre. Mano, ainda bem que eu fui, velho. Tipo, o Sion vai morrer, mano, mas ele vira zumbi e rebenta. O que é frag? Frag é... Eita... Frag é o, o a kill, tá ligado? O assist, o placar, a kill, morte... Caralho, eu não consigo me mexer, velho. Toma, esse Insec. Mandaram a rosinha pra você aí, Iago. Bora, saiam. Puto. Flechou. Não entra no mato, que tem um hangar lá, é só não entrar no mato. Que a gente luta isso? Hein? Pô, focar o Sup não, paisão. Vai no talento. Eu não faço mais nada lá, não, mano. Vai dar merda isso aqui, hein, velho. Ai, mano, eu piso em todas as bolhas. Bate é aqui que pra mim. Assim, cara, Terceiro mês com você, meu guerreiro. Me dá uma dica de como eu minha namorada em casamento Ah, paizão, você vai ter que dar aquela inovada, tá ligado? Tenta fazer algo que ninguém jamais fez Consegui sair? Consegui Ô, oh, paizão, usa a imaginação aí, mano Tem um guerreiro que gosta de botar no bombom, né, na trufa Quando leva ela pra jantar e tal É quando ela tiver mordiscando a coisa Tá ligado? Engasgou com o negócio lá e... Lança ver, aí, rapaz. Não usa, usa a imaginação aí, mano. Ó, joguei pra vocês aí, família. Ajuda eu aqui agora. Eu não vou fazer a besteira de insa... Puta merda, eu ia falar agora que eu não ia fazer besteira, mas acho que eu acabei de fazer. Tentei pilar o Azir aí, mano. Do jeito que dava eu tentei, mano. Juro que eu tentei, velho. Juro, juro. Ai, tentei salvar o Alistar também, o, o menino ali, mano. Rapaz ali. Mano, tem que matar senão ele vai pegar o negocinho dele lá. Bora, Cami, bora, Cami. Dá TP mid, galera, foda-se. Ganhamos, mano. Acho que não dá nem tempo do Ringer entrar, mano. Mano, só faz, mano. O cara nem passa, velho. E tinha que puxar mais uma Wave Bot ali pra ficar ok, né. Mais um Flash. Vai lutando do jeito que dá, mano Vambora, vambora Ó, o Kami lançando a braba Combei esse aqui também legal Beleza É só focar a agora, mano Qualquer coisa eu empurro eles, ó Ixi, não tem como focar nessa. vai ter que lutar, mano Matando aqui Pera aí, pai, já vejo Matou ali, beleza Dá uma empurrada nesse aqui Só pra não morrer Mano, ganhamos esse jogo aí, né? Nossa, a Wavebot não, mas tá suave, é só focar nexo aqui, mas não tem problema Caralho, jogão, jogão, jogão, jogão, jogão. E olha o placa. pode deixar que eu vou levar esses trem aqui Daqui a pouco eu vou lá Eu vou lá, não, eu vou lá, eu vou lá 10, 10 minutos eu tô indo lá